Pessoal, já estamos aqui com mais três convidados incríveis, né? Dois, na verdade, um casal, viu, a Tabata e Marília, que se conheceram na Expedição 21. Olha só, que estão legal. noivos morando sozinhos e vão casar. Olha que maravilha. Que lindo. Samuel e a Isabela já estão conectados aí. E também a Lívia, uma nordestina arretada e que também é uma forte voz da inclusão aqui no Brasil. Olha Boa só. tarde, Samuel, Isabela e Lívia. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Ah, eles estão falando. Ah. <risos> Eu vou começar primeiro com o com Samuel e com a Isabela e já já já chamo você, tá bom, Lívia? Vamos lá. Samuel, Isabela, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. É, obrigado também a, a Tabata Cone pelo, pelo convite. desse segundo é de China, e estamos honrados de, de, de participar desse congresso, é maravilhoso. É, tem vários assuntos específicos de entretenimento, muito bom, muito interessante. Até nós assistimos ontem também, dia 21, e vocês dois aí são especiais. <risos> Samuel, vou pedir para Isa, viu Isa, ficar mais pertinho do Samuel para aparecer melhor, que está cortando um pouquinho aí. Fiquem mais juntinhos, não vai ser um problema para vocês não, né? <risos> <risos> que lindos. Lindos. Eu estou <risos> acostumada já, Me conta, Isabela, como é que você conheceu esse cara aí que já trilhava um caminho pela inclusão há muitos e muitos anos? Como é que você conheceu? Sim. Então, para falar o meu nome, sou Isabela. Tenho minha, minha pele é branca, meus olhos são azuis, estou com um vestido, rosa E atrás de 30 e continua. Eu quero falar: eu conheci o meu Samuel no projeto, e lá eu tinha é, uma grande experiência junto com os, com os jovens. E nós aprendemos a ter muita autonomia, e uma, uma experiência que nós aprendemos sem morar, sem o nosso pai. E o Alex ensinou tudo, o Alex ensinou muita gente com essa frase que eu, que, que eu tenho de falar muito. É muita gratidão por, por você ter esse projeto tão lindo com os jogos tão lindo mesmo. Eu conheci o meu moivo, que eu falei, e foi amor amor, amor Primeira Vista, e agora estamos morando um ano e meio juntos aqui em Santos. Obrigado, Isabela. Samuel, eu sei que além de vocês estarem representando a Casa da Expedição 21, você também é um grande representante da Federação das Associações da Síndrome de Down aqui no país, que são uma das minhas primeiras referências inclusão quando eu comecei minha caminhada e jornada. E eu gostaria de mandar um super abraço para o seu pai, que é o presidente da federação, e com certeza está te assistindo junto com a Vilma, que se transformaram em dois grandes amigos. Eu queria, te queria que tu desse uma palavra, um, ou então é, um recado para quem está te assistindo nesse momento, assistindo vocês. O que que hoje o Samuel e a Isabela esperam para o futuro do Brasil, esse futuro que a gente quer, um futuro mais inclusivo? Então... É um recado para agradecer a federação brasileira das instituições de deficiência de Dama. É, a gente vive lutando pelas pessoas por qualquer deficiência e a gente está lutando pela inclusão de todos né e a gente precisa levantar essa bandeira da, da inclusão a gente não quer ter um exposto nenhuma barreira que seja é, expulsá-los é, é, é, de qualquer maneira, qualquer pessoa que se transforme qualquer deficiência. Não existe barreira. Existe, existe uma... uma plataforma que as pessoas é, de cadeirantes visuais, auditivos, que seja... Uma, uma, uma acessibilidade, uma adequação, uma acessibilidade que seja quem é cadeirante, que, a, a tápata que está sentada aí, precisa de ter uma rampa para subir como escada ou, ou, ou no ônibus, porque essa acessibilidade, essa força de coragem. A gente, a gente não precisa ter medo de falar assim, ó, ó motorista, eu preciso ter essa acessibilidade. Né? Perfeito, a Samuel. Pensa, a gente... Eu acho que você está falando muito bem em relação à acessibilidade, né que a acessibilidade deveria ser, tá uhum. né via de regra, não deveria, é direito, entendeu? Porque, para que você, o que ele falou sobre rampa, né? quais são hoje os outros obstáculos que você tem? Que vocês, pessoas com deficiência física, têm? Gente, primeiro que é, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em acessibilidade arquitetônica. Perfeito. Que a, a rampa é uma porta mais larga, é um banheiro acessível, é um corrimão mais baixo para pessoa com nenismo. Mas a gente tem que pensar que existem outros é, outras acessibilidades, como a comunicacional. né Quando você chega e se, auto, se autodescreve aqui, você está dando acessibilidade para a Marília, que está aqui. Ali, aliás, Exato. a Marília abriu um sorriso quando você se audiodescreveu, dizendo que tem olhos azuis Sim. e tudo mais. É... Me sinto incluída, né, Tava? É, é, é... é o sentimento de pertencimento, né? E existem Exato. outras dimensões da acessibilidade também, como a, a, a programática, a natural, mas aí a natural, a gente está falando do pico do Everest, talvez então não dê para deixar ele acessível, acessível, mas Fernando de Noronha já tem uma rota para a cadeira antes, ó. Eu tô louca para ir lá ver, então... Acessibilidade é muito mais do que uhum. corrimão e rampa, né? Acessibilidade Verdade. é também atitudinal, comunicacional, arquitetônica e por aí vai. A Lívia Vasconcelos, que está presente aqui com a gente também no telão, é, gostaria de que você se apresentasse. Ela é uma pessoa com deficiência também, tem nanismo. Quero agradecer a Rebeca Costa por ter me conectado. A Lívia, que é uma pessoa também, uma amiga né? demais, que também tem nanismo do projeto Look Little. E seja bem-vinda, Lívia. Oi, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só vou me descrever. É, sou pele branca, cabelo lisos, Olhos verdes, né? Do olhar azul meu olho verde. Um sorriso bem largo, blusa lilás. meu fundo tem um espelho e nariz pequeno. Bom, é um prazer estar aqui com vocês assistindo desde ontem. É uma honra estar aqui presente e a primeira coisa que quando a gente luta né, por isso é saber que a gente pode ir longe. Eu venho do no, no Nordeste. O Nordeste a gente sabe que é infelizmente bem mais atrasado do que a gente imaginava, né? do que das outras cidades. Né? Aqui a gente não tem nenhuma representatividade, quando tem é muito pouca. Então, tudo que a gente faz é bem novidade. e Desde o meu nascimento que eu venho lutando mesmo. para quem não sabe, é... eu tenho 30 anos. É... Estudo Direito, Física Análise e Serviço Social. Já tenho esse trabalho desde os meus 22, 23 anos. Que eu venho aí tentando fazer um mundo mais incluso, mais acessível, com mais empatia. Eu estou formando a da vida das pessoas aos poucos. E como aqui ainda é um pouco mais difícil, por a nossa crença, nossas culturas é, são mais enraizadas, não só para o deficiente, mas como mulher, então a gente aqui é... A luta é um pouquinho maior por conta que temos mais crenças enraizadas. Né? Perfeito, viu, Ó, oh, Quero agradecer imensamente a vocês. Obrigado, Samuel. Obrigado, Isabela. E a você, Lívia, por ter topado participar do Genética Não É Destino. Alguma pergunta para gente encerrar aqui, meninas? Eu acho que a Marília devia ter alguma pergunta. Você tem, Marília? Olha, Tabata, esse é um universo diferente do meu. né? Eu posso falar com, do, do lugar de uma pessoa com deficiência, uma deficiência visual. E, e eu queria entender... E a minha deficiência tem um detalhe. né? É, ela não é aparente de, de primeira, uhum. né, eu preciso me identificar como uma pessoa com deficiência, e eu queria entender como, como que é para você, Lívia, especificamente, como que você sente e o quanto, é, se você sente que já mudou, né, Isabela e Samuel são, são jovenzinhos, mas Lívia também já está no grupo dos 30 ali, como você disse, é, se, você sente que, que essa receptividade, que, que a, a sociedade mudou com relação... A, a sua presença, por exemplo? É, eu costumo dizer que eu sou bem do avesso, do tradicional, <risos> principalmente aqui, né? E até na minha família. É, eu venho de dois casamentos dos meus pais. Eu sou do segundo e eu já tenho cinco irmãos antes de mim. Então, eu já vim chegando de, de surpresa, né? Eu já vim chegando com tudo. Porque, para quem não sabe, não preciso para ter uma filha com nanismo. E aí, como eu fui diagnosticada só com 3 anos, ela não andava e não engateava, como eu diagnosticuei foi de Ribeirão Preto, na USP, eu comecei a andar, depois de cirurgia. Então, eu venho quebrando os tabus, principalmente na minha casa, desde muito cedo. Porque a família da minha mãe é da área jurídica, por exemplo. Então, todo mundo é ou advogado ou é confissado da área de direito. Então, como a gente é bem tradicional da deficiência em relação a. Ou estudo para concurso ou se aposenta, a minha família também tinha isso, né? Porque eu faço tudo diferente. Hoje eu tenho empresa há mais de sete anos, eu tenho um instituto nível Vasconcelos, eu trabalho dando treinamento, dando palestras. Então eu faço tudo ao contrário do que a minha família quer. Porque, um lado, eles acreditam e, um lado, que brinca os troços para concurso porque o deficiente, como tem vaga, é melhor a estabilidade. Porque para eles é assim, né? Então, isso é um tabu que a gente vem quebrando. Então, por exemplo, na época da escola, não tinha lei da inclusão, então foi muito mais difícil para mim, entendeu? Na época da escola. Vocês estão vendo noivo lá Eu acho que ele apareceu aí para falar: ela é noiva. Não, e. Que... De é aí. É para dizer: peraí, tá? O Samuel e a Isabela. E a Lívia tá sozinha. Eu vou estar vou tá participando aqui também. Isso aí. O quarteto. Lívia. Lívia e Samuel e Isabela. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente tem outros jovens para receber aqui agora. E foi muito importante ouvir. Cada um de vocês aqui, muito obrigado. Deus abençoe e quero... vida longa para a nossa inclusão e que vocês possam espalhar cada vez mais essa voz Sim. da mudança e transformação. Obrigado. Até mais. Eu quero gente. também a você, né? e... e também agradecer aos meus pais, que eles estão assistindo uhum. eu aqui.